Fala galerinha, bom dia pra vocês. Eu não. <risos> é graça é que matar. É boa, não sei o que, é que tá rolando, mas a BR tá bem engarrafada. Vou encostar um pouquinho aqui. E vamos tentar descobrir. O que, é que tá rolando? Tenta ver né? Tem um medo desse caminhão. Essa prancha aí, sei lá, bater em alguém. O cara que vinha é enfiado e bater nele, ele pode, sei lá, descer pra cabeça, uma porra dessa. Vai de encontro a lâmina né da prancha o medo todo é esse um macete posso dar para vocês aqui no corredor é por exemplo você vindo tá vendo aqui ó dois caras aí devagarzinho você já antecede muda de faixa antes de chegar nele sempre ligado Ah, outra coisa, pelo amor de Deus gente, é... Esses que andam de moto, com a mim... Evita ficar naquele pi pipi, pipi, aquela buzinada... Tudo bem, é para chamar atenção, é, mas galera, motorista de carro, odeia aquilo, odeia, odeia, tem pavor, como ele chama a nossa raça, por causa disso, eu ia passar para cá, mas essa menina aqui, eu, eu tardei, a gente vai agora, ué! Bozinem por demanda. Tenho certeza que vocês não precisam ficar cozinando o tempo todo. Hum, Maguei. Bate boa do corredor? Esse cara me cortou, velho. uma dica para senhores motoristas de carro, tentem manter o corredor o mais aberto possível, faz bem para o seu retrovisor, tem motociclista que é escroto, ele quando vê que o motorista apertou, ele já vai na intenção de bater. Ou ele deixa o pé, ou ele dá uma porrada com o cotovelo. Ou os que tem assim.. Moto no meu caso. O protetor de mão. Com a alma ou sem a alma. O meu é sem alma, a alma chama essa proteção que fica aqui. E aí, você vai abrir outra aqui, Isso aqui, ó. Aí pede o retrovisor. E acha ruim. Eu não tô aqui pra arrancar o retrovisor de ninguém. Não custa nada avisar Tá, e aqui Hoje vai ser divertido Foi meu esse pipoco? Não sei É ridículo você com seu pipipi, mediantar adiantar ao lado. Alô, Toda equipada? Ah, sucesso! Muito bem, nega, assim mesmo. Gostei. A fila é aqui. Cuidado com o rapaz aí Você é a mais bonita Só você que bate no ônibus ah, é que... Agora virou a corrida E aí, quem vai conseguir andar nesse trânsito? Bora, bora, joga, joga, joga, joga Joga Ih, fudeu. Porra Que caminho fudido eu peguei viu? Porra Volta que a galera tá passando Pronto, chegou no bonde É cheque mesmo Eita Eu esperei a porrada ali, viu Segunda tá uma porcaria. Era que eu bato e não entra. Aquele da XRG tem braço. Boa isso não, Porra. Atrás dele. Não tem um motor mais pesadinha. Tá Eu não posso, eu não posso oh. Mas foi legal Sei oh, que a gente vai continuar por aqui Mas ah, valeu, valeu, valeu É você Cheio de radar agora isso aqui K, Radar convencional Aí aqui você tem outro radar dos novos e puxa todos os seus dados logo em seguida se tem outro radar aqui também de velocidade aqui safadão aí Ah, já dá em Salvador. Ah, novidade novidade novidade novidade nesse fim de semana coloquei a lander na oficina aê viva, viva. graças a deus graças a deus e amigão olha. devagar pô, vai me assustar agora próximo fim de semana a gente vê aí Deu o que é que deu Bizu. Massa vamos tá voltar pra realidade Ai, não vejo a hora de arrumar a minha casa Minha casa que eu falo é Trabalho, gente Trabalho é Minha casa se eu conseguir arrumar tudinho, vou tirar minhas férias, podia nem que seja uma semana, quem sabe né, consigo tirar as primeiras férias de minha vida, trabalho desde os 18, já tô com 27, eu não sei eu não sei nem o que é, o que é férias, só sei o que é recesso, Aquelas paradas obrigatórias que todo mundo da empresa para, né? tem que parar também. Mas nada além de cinco dias, ah, acho que é o máximo que você sei que cinco dias. Férias, férias mesmo, só da graduação, da pós. Mas não é férias de verdade, né? Porque. Parei de trabalhar, então foi só redução em, em uma atividade Bom, bonito, Bom, galera, então é isso aí. Vamos ficando porra aqui. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Quem não conhece o canal, quiser acompanhar, acompanha. Tem o um botãozinho aí para se inscrever no canal. E é isso aí. Um abraço para vocês e até o próximo.